Sejam bem-vindos a mais uma Exir, a nossa Exir Tesouros Infantis. Sejam bem-vindos a todos vocês que são adultos. Que bom estarmos juntos em mais um sábado para estudarmos mais uma lição. Hoje, a nossa lição 3 do último trimestre desse ano. Todos os sábados, a gente está colocando o nosso incentivo de presença lá naquela nossa revistinha. Já perguntei para vocês se vocês fazem coleção de alguma coisa, né? Eu já fiz coleção de chaveiro, hoje não mais, mas eu faço coleção de canetas. Eu tenho um montão de canetas diferentes. E na nossa coleção desse trimestre, aqui na nossa malinha das missões, nós estamos colecionando os versinhos bíblicos, os versinhos da nossa lição. Então, eu vou pegar aqui a, a nossa lição... Vamos abrir. Você já pegou a sua? É a lição de número 3. Está na página 20 e... Deixa eu ver se é... É, 24. O título da nossa lição é Cantando na Cadeia. E o versinho que a gente tem que procurar lá nas nossas figurinhas da nossa coleção está em Atos, capítulo 16, versículo 31. E diz assim, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você... E os de sua casa. Esse versinho é tão pequenininho, facinho de decorar. Atos 16, 31, né? Vamos ver aqui se a gente encontra nas nossas figurinhas. Vamos ver. Temos a figurinha aqui de todos os trimestres. Oh, já achei! Muito bem. Aqui, ó. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Agora nós vamos colar aqui no nosso álbum de figurinhas. Deixa eu pegar uma fita e vamos colar. Então, aqui no nosso álbum de figurinhas, a nossa coleção do Tesouros Infantis desse trimestre, estamos colocando as joias da Bíblia para guardar no coração, que é o versinho para gente decorar. Vamos abrir? Então, vamos lá. A gente já decorou o versinho da primeira lição, o da segunda lição e hoje vamos decorar o da terceira lição. Vamos colar aqui? Vamos lá? Muito bem. Colamos aqui no de número 3. Agora vamos decorar? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Atos 16, 31. Vamos falar mais uma vez? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16, 31. Muito bem. Agora que você já decorou esse versinho que é facinho, nós vamos guardar o nosso álbum de figurinhas na nossa malinha de missões. E no sábado que vem teremos mais. Nossa maletinha vai ficar aqui. Ah, faltou o... as figurinhas, né? Vamos colocar aqui as figurinhas. Muito bem. Você já se machucou alguma vez? Já caiu? Ralou o joelho? Ralou aqui o cotovelo? Já se machucou? Isso já me aconteceu várias vezes. E eu ainda caio, você acredita? Às vezes eu tropeço, caio no chão, às vezes eu escorrego. Isso acontece com adultos e com crianças. Quando a gente cai, a gente usa... Algumas coisinhas para o machucado, não é mesmo? O que, que a gente usa? Hum, a gente usa... Eu trouxe aqui algumas coisinhas, ó. A gente usa um, um curativo, né? Isso daqui é uma gase que é higienizada para colocar em cima. Mas a primeira coisa, antes da gente colocar a gase, a gente lava, não é mesmo? A mamãe aí lava o seu machucado com água, né? Ou pode lavar com soro fisiológico. Esse sorinho é uma aguinha própria para lavar os machucadinhos. Então, a gente lava depois, coloca um remedinho e coloca o gás e o curativo e depois cola com um negócio que é próprio para colar, é, fechar o machucado. Que é uma fitinha assim, ó. Isso daqui é próprio para usar no machucado. Aí cola, ó, bem assim, ó. Digamos que meu dedo está machucado. Aí enrola assim no dedo. E depois cola com aquela fitinha. Ó. Fica bem assim, ó. Viu? Na lição de hoje, a gente vai falar sobre machucados também, mas que não foram tratados com soro fisiológico, que não dói. Isso aqui não dói. Não foram é, tratados com... Remedinhos que não dói, que a gente usa, né? Não foram tratados com água. Será que, que colocaram nesses machucados? Sabe o que, que colocaram? Vou mostrar para vocês. Uma coisa que a gente usa muito na cozinha para fazer comida. Quando você ajuda a mão aí na cozinha, você usa isso aqui, ó. Sal. Isso mesmo. Hum, já pensou colocar sal no seu machucado? Cortou o seu dedinho com a faca sem querer aí na hora que você estava cortando o tomate. Já pensou a assim, mamãe coloca sal? Vai doer ou não vai doer? Hum, quem será que tratou machucado com sal? Vamos ver na nossa história de hoje? Nós vamos saber lá no finalzinho. Então, fica bastante atento aí que a gente vai descobrir. deixar aqui os remedinhos para tratar os machucados aqui. Vocês olham. E vocês podem colocar aí no chat o que, que vocês usam aí no machucado de vocês. Quero saber se alguém aí já colocou sal em machucado. Coloca aí no chat que eu quero ver, tá bom? Muito bem. Depois que é, Paulo ele fez aquela última viagem dele que estudamos lá na lição passada, Paulo ele viajava para vários lugares para falar do amor de Jesus. Porque quando nós amamos a Jesus... Nós falamos do amor dEle, independente de onde a gente esteja, né? Independente do que está acontecendo com a gente. Mesmo se a gente está no hospital, doente, ou se a gente está super bem, a gente sempre fala do amor de Jesus. Então, Paulo, ele chamou um amigo dele, chamado Silas, eles estão aqui, ó. Paulo e Silas, para ir para uma cidade nova para falar sobre o amor de Jesus. E desta vez... Eles foram a uma cidade chamada Filipos. E no sábado, eles foram lá para a beirada do rio. Eles não conheciam ninguém lá em Filipos. Eles foram lá para a beirada do rio, porque na beirada do rio sempre tinham pessoas. Tinham especialmente mulheres. O que as mulheres faziam lá na beirada do rio, vocês sabem? Lavava roupa, isso aí. E aí, lá na beirada do rio, ele encontrou uma mulher chamada Lídia. E ele falou do amor de Je eles falaram do amor de Jesus para essa mulher. E ela ficou tão feliz, tão feliz que ouviu falar do amor de Jesus, que saiu correndo e contou para toda a sua família. E pediu que eles fossem também na casa da família dela para falar de Jesus, e eles foram. E essa família de Lídia aceitou Jesus no seu coração e creram em seu amor e se tornaram cristãos, foram todos batizados. Foi muito legal isso. Mas, depois que Lídia aceitou a Jesus e foi batizada, ela começou a falar do amor de Jesus para outras pessoas também. Então, tinha Paulo e Silas falando do amor de Jesus ali em Filipos, mas Lídia e a sua família. Olha, de uma cidade que não tinha nenhum cristão, agora a gente já tem alguns cristãos, viu? Só que Lídia, ela tinha uma loja. Ela vendia... É, tecidos, uns tecidos bem caros. Sabe esses tecidos mais lindos que tem, os mais trabalhados? Ela vendia esses tecidos bem caros. E todo mundo conhecia a Lídia na cidade, conhecia como uma grande empreendedora. E ela ficou falando do amor de Jesus para os seus clientes, então a palavra de Deus se espalhou naquela cidade. Ah, mas o inimigo não ficou feliz. Vocês sabem que todas as vezes que a gente fala do amor de Jesus para outras pessoas, todas as vezes que a gente lê um versículo, fala que Jesus nos, morreu para nos salvar, que fala da importância do dia de sábado, quando a gente fala para os nossos amiguinhos que nós somos vegetarianos, o porquê que nós somos vegetarianos e o porquê que a nossa roupa é diferente das roupas deles. Tudo isso é uma pregação, é falar do amor de Jesus então, as pessoas ficaram sabendo, mas o inimigo não, porque o inimigo não quer que a gente fale da verdade para as pessoas. E ele resolveu atrapalhar. Então, uma moça, tinha uma moça lá naquela cidade? Cadê ela? Aqui. Uma moça, que eu vou colocar aqui só a silhueta dela, nem o rosto dela vai aparecer. Essa moça, ela tinha um espírito mau, um espírito do inimigo. E ela começou a atrapalhar o trabalho de Paulo e Silas. Aonde Paulo e Silas iam falando do amor de Jesus, aquela moça ia atrás, mandada pelo inimigo, falando assim, Ei, o que esses homens estão falando aí, eles são servos do Deus do Altíssimo e eles estão ensinando o caminho da salvação. Hum, ah, Tia Raquel, mas isso era verdade. Essa moça tinha o um espírito mau, mas ela estava falando verdade. Ela estava dizendo que Paulo e Silas estavam ensinando o caminho da salvação e que eles eram servos do Deus Altíssimo, verdade? Verdade, ela estava falando, correto. Acontece que tinham uns homens muito maus naquela cidade, que eles ganhavam dinheiro com aquela moça, sabe como? As pessoas queriam saber o que, que ia acontecer na vida delas daqui a cinco anos. Aí eles vinham... E falavam para aqueles homens assim, olha, eu quero que aquela moça lá, é, que, que adivinha as coisas, fale para mim o que, que vai acontecer na minha vida daqui a cinco anos. Aí aqueles homens falavam assim, então você tem que pagar cem reais. Aí ele, não eu pago. Aí eles pagavam cem reais e aí chamava a moça. Ó, oh, esse homem aí, ele quer saber o que, que vai acontecer na vida dele daqui a cinco anos. Aí ela ia dizer algumas coisas que nem era verdade, e, e eles acreditavam. E saíram, uau, vai acontecer isso daqui a cinco anos, eu tenho que tomar cuidado então, porque pode, eu, eu não posso perder dinheiro, é. Toma cuidado, você não pode perder dinheiro. Mas se você empreender, você vai ganhar dinheiro. Então eles saíam dali felizes da vida, e aqueles homens ganhavam dinheiro com aquela mulher que tinha esse espírito mal e ficavam tentando adivinhar as coisas, falando mentira da vida dos outros. E... Essa, eles ficaram, esses homens ficaram chateados porque ela estava falando isso da, de Paulo e Silas, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas era verdade. Mas aonde Paulo e Silas iam, essa mulher estava atrás. E passaram uns dias essa mulher atrás falando isso. Só que ao invés de ajudar, por mais que ela estava falando a verdade, ela estava atrapalhando, sabe por quê? Porque as pessoas acreditavam nela. Olha como que Satanás é inteligente. As pessoas sempre acreditaram nessa mulher, que o que ela falava, adivinhava da vida dos outros, era verdade. Então, ao invés deles acreditarem em Paulo e Silas, isso só estava fazendo com que eles acreditassem ainda mais naquela mulher, porque eles estavam vendo que Paulo e Silas era servo do Deus Altíssimo. E essa mulher dizia isso? Ou seja, todas as mentiras, as enganações que ela fazia, eles estavam agora realmente acreditando, porque ela estava falando uma verdade. para entender, então Paulo fez uma coisa e falou para aquela mulher, ele já estava cansado daquela mulher falando aquilo ali, e ele entendeu que ao invés dela estar ajudando, ela estava atrapalhando, porque as pessoas estavam era acreditando ainda mais nela. Então Paulo disse assim, ó, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. E então o espírito imundo, na mesma hora, espírito do mal, saiu daquela mulher. E ela ficou liberta. E quando ela ficou liberta, ela ficou muito agradecida a Paulo e Silas, porque agora ela estava livre daquele espírito é, mal, e os homens não podiam mais é, fazer ela como uma escrava, trabalhar para eles. E ela ficou muito feliz, e ela se arrependeu e creu em Jesus Lembra o versinho que nós aprendemos? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Então ela acreditou e foi falar também para os da, sua, da casa dela, que ela tinha encontrado Jesus, o seu Salvador. E ela ficou muito feliz, mas os homens que ganhavam dinheiro com ela, não ficaram felizes não, porque agora eles não iam poder mais ganhar dinheiro com ela. Então sabe o que, que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, aquela moça foi feliz para casa dela. Então, pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça. E uma multidão se juntou, porque a multidão sabia que Paulo, Paulo tinha expulsado o demônio daquela mulher. E eles ficaram admirados e falavam assim, uau! eles realmente são servos do Deus Altíssimo, porque expulsam até demônios. Juntou, então, uma multidão na praça e as autoridades mandaram... É, começaram a falar mentira deles. Falar que eles estavam era, enganando, que aquela mulher falava a verdade. E eles eram enganadores. Que eles estavam enganando, que eles não falavam a verdade e as autoridades não deixaram nem Paulo e Silas se defenderem. Sabe o que eles mandaram fazer também? Mandaram bater muito, muito, muito, muito em Paulo e em Silas. Com varas. Você sabe o que é vara? Vara é um galho de árvore, um... Um pedaço de bambu, ou um cinto, sei lá, mandaram bater. E eles ficaram todos machucados, assim, ó, tá vendo? Depois que bateram bastante nele, prenderam eles. Deixa eu mostrar para vocês, Paulo e Silas, preso, ó. Prenderam eles. E sabe como que prenderam eles? Ó, prenderam eles com os pés amarrados. E lá na cela onde colocaram eles estavam muito frio. Tem uma cela bem assim, ó. Vou colocar aqui do lado. Pra você. Vou colocar esse aqui na frente, ó. Deixa eu tirar as pessoas. Lá estava muito frio, frio, gelado e molhado. E eles estavam presos lá dentro, ó. Presos. Junto com eles também tinham outros presos. Tinha outros presos lá. Mas, vocês acham que eles ficaram desanimados, tristes e reclamando? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Sabe o que eles estavam fazendo lá dentro da prisão? Olha que lindo. Eles começaram a cantar, a louvar a Deus e também a orar. E todos os outros presos ficaram admirados. Como que eles conseguem louvar? Adorar, orar, numa situação dessas. Antes, lá naquela prisão, só tinha reclamação, grito, choro, só isso. E agora, depois que eles chegaram, todos os presos ficaram quietinhos, ouvindo o que eles estavam fazendo, ouvindo os hinos e as orações. Ai, Deus ouviu os hinos e as orações de Silas e de Paulo. E algo incrível. Incrível, e algo maravilhoso aconteceu. Vocês sabem o que, que aconteceu? De repente, era quase meia-noite, era por volta da meia-noite, apareceu um anjo lá naquela prisão. E o anjo, quando tocou o chão, seus passos tremeu toda a prisão. E todo aquele barulho fez com que o carcereiro que estava lá, deixa eu mostrar o carcereiro para vocês que estava dormindo, ele acordou e ele pensou, o que está que acontecendo, o que está que acontecendo? E uma luz muito grande brilhou ali dentro da prisão. O carcereiro ficou com medo de tudo aquilo que ele estava vendo e ele pensou, os portões se abriram, uma luz muito grande tem aqui, os presos fugiram. Foi isso que ele pensou, na mesma hora... Ele pegou a espada que estava na sua mão e pensou, eu vou me matar. E ele levantou a espada assim e já ia passar a espada no pescoço quando ele ouviu uma voz assim. Ei, não faça isso! Não se bate, fica tranquilo, todos estamos aqui. Sabe quem era? Paulo. Isso mesmo, Paulo disse para o carcereiro, não faça isso, não tire a sua vida, nós não fugimos. Todos os presos estão aqui. E ele abaixou a espada, tirou a espada da mão. Ó, abaixou a espada. E foi lá conferir realmente se todos os presos estavam lá. E sim, todos os presos estavam lá. E aí ele foi agradecer a Paulo e a Silas por aquilo, por, por eles não terem fugido. E Paulo começou a falar de Jesus para aquele carcereiro. Ai, olha que coisa linda que aconteceu. O carcereiro ficou tão comovido e falou assim, o que, que eu tenho que fazer então para eu ser salvo? E aí Paulo disse para ele, simples, crê no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Então o carcereiro imediatamente, além de, de do anjo, algo muito interessante aconteceu quando o anjo entrou, ó. As correntes abriram, não só os portões, mas onde eles estavam presos, abriu, o cadeado abriu, e eles estavam soltos. As correntes que estavam na, nas mãos deles caíram. E aí o carcereiro ficou tão emocionado e tão feliz que ele falou assim, vamos para minha casa. Então ele trancou a prisão com todos os presos lá dentro, os outros, pegou Paulo e Silas e falou, vamos lá para minha casa. E chegando lá na casa de, do carcereiro... Paulo e Silas falou do amor de Jesus para a família do carcereiro. Agora o carcereiro, que já não era, que era maldoso, vocês viram a cara dele? Maldoso? Agora ele já não era mais maldoso. Ele já se tornou uma pessoa bondosa e diferente. Olha aqui, a família dele, Paulo e Silas, ó. E aí... Agora eles se tornaram pessoas que amavam a Jesus, eles creram em Jesus, eles... e se cumpriu aquele verso que nós estamos decorando hoje, crê no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. E aí depois que eles creram é, no amor de Jesus e se arrependeram dos seus pecados e o seu coração ficou limpo outra vez, eles foram curar as feridas. A família do carcereiro foi limpar as feridas de Paulo e Silas, que estavam tudo machucados porque as pessoas bateram neles na praça. Vocês lembram? Com varas. E com o que, que eles limparam as feridas? Lavaram com água e depois colocaram sal para não infeccionar. Agora imagina a dor. Primeiro eles já estavam sentindo dor por conta das feridas, dos machucados, né? Agora imagina se colocando sal, do eu. Mas vocês acham que eles desistiram? Ah, vamos parar com esse negócio de falar do amor de Jesus, porque sempre que a gente fala do amor de Jesus, as pessoas não gostam e batem na gente. E aí a gente sente uma dor danada. Vocês acham que eles desistiram? Não desistiram não. Então as autoridades depois mandaram, no dia seguinte, mandaram é, o carcereiro libertar Paulo e Silas. Deixa eles aí falando do amor de Jesus, porque entenderam que eles não, não fugiram da prisão, que eles poderiam ter fugido quando o anjo abriu, né? E eles falaram, ah, vamos dar uma chance para eles, e aí libertaram eles. Nós vamos saber o que que aconteceu depois, na próxima lição do sábado que vem. Mas crianças, vale muito a pena crer em Jesus, não vale a pena? Mesmo que a gente sofra esses machucados, e às vezes você não esteja sendo, você que é adulto ou criança, não esteja sendo maltratado, como o apóstolo Paulo e Silas. Mas às vezes você já recebeu uma crítica, né? Ah, talvez um, um maltrato emocional, talvez você tenha um machucado emocional aí. Alguém fez uma ferida em você só por você ser um cristão. Mas vale a pena desistir? Não vale a pena desistir que aquele que está conosco, ele nos dará a vida eterna em recompensa. Então vamos agradecer a Deus por isso? Então aí de onde você estiver, vamos comigo, a gente vai se ajoelhar agora e vamos orar a Jesus, pedindo que ele nos ajude a ter essa mesma coragem. Senhor Jesus, muito obrigada por estudarmos a história, mais um pedacinho da história de Paulo e Silas. Muito obrigado por nos incentivar e nos motivar a sempre falar do seu amor. Mesmo que algumas feridas possam acontecer, sejam feridas emocionais, ou mesmo que sejam feridas mesmo físicas, nos ajude a sempre confiar em Ti. Porque nós sabemos que no fim, nós receberemos a recompensa que é a coroa da vida eterna. Te peço que abençoe cada criança, cada adulto que está aqui conosco na EZI. Nos dê um sábado feliz em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, concluímos a nossa EZI. Mas olha, vou dizer para vocês que no próximo sábado tem mais. E a gente vai continuar falando sobre essa história muito linda de Paulo, a trajetória de Paulo é incrível. E ele conseguiu vários amigos. Sábado que vem a gente vai descobrir um novo amigo que o Paulo teve na sua trajetória além de Silas, tá bom? A gente se encontra então sábado que vem. Um feliz sábado para vocês e até o próximo sábado. Sábado, pequenos pesquisadores, que alegria estar aqui com vocês em mais um sábado E a lição continua muito especial Estamos na lição de número 3, a corrente da vida Sobre o que será que vai falar essa lição? Será que é sobre correntes? Vamos ver aqui o verso para memorizar A vida da carne está no sangue Já deu uma pista Descubra qual o tamanho dos menores tubos, os vasos capilares do seu corpo. Que tamanho será que tem os vasos capilares do nosso corpo? Olha só, milhares de quilômetros de tubos. Você já viu um encanador colocando tubos ou canos de diferentes formas e tamanhos em uma casa nova? Os canos são uma parte muito importante das casas modernas. Eles trazem água para nossas torneiras, nossos chuveiros e banheiros. E removem água suja dos tanques, pias e vasos sanitários para lugares distantes de nossas casas. Todos esses tubos formam um sistema de encanamento. Então, toda vez que você usa o banheiro da descarga que desce aquela água, né? Então, aquela água desce e passa por um tubo. Quando você abre a sua torneira, vem um, um outro sistema de encanamento que recebe o que a água na sua casa ok seu corpo também possui uma estrutura semelhante chamada sistema circulatório na qual os canos são chamados de vasos sanguíneos olha que bacana esses tubos vivos levam em trás o sangue de todos os órgãos e tecidos do nosso corpo menos para a córnea nos olhos então olha atenção nós estamos falando sobre o sistema circulatório, que ele é igual ao encanamento, que fica debaixo do chão da nossa casa ou lá na parede, né? Que vem a água para a caixa de água para a gente tomar banho, vem a água para a torneira. E aqui a lição está comparando esse encanamento com o sistema circulatório. Olha só, esses tubos vivos levam em trás o sangue de todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, menos para a córnea. Que é nos olhos. Nosso coração, veias, artérias, vasos capilares e sangue formam o sistema circulatório completo. O coração é a bomba que impele o sangue desde a cabeça até o dedo mínimo do pé. Se vocês olharem aqui o Ocivaldo, para vocês terem uma ideia aqui, ó, o sangue então ele vai desde a nossa cabeça até o dedinho do pé. Vamos falar aí para o Ocevaldo? O Ocevaldo aqui é o nosso companheiro, vai ser o companheiro da lição. As veias, as artérias e os capilares são os tubos por onde o sangue passa. Se pudéssemos estendê-los emendando no outro, seu comprimento poderia dar quatro voltas ao redor do globo. Olha que coisa incrível essa máquina, né? Que é o nosso corpo. Agora preste atenção, o caminho que o sangue percorre em todas as direções, através de milhares de vasos, é chamado circulação. Você já sentiu quando você faz uma caminhada e está aquele calor, de repente você sente na sua perna, nos seus braços que começa a formigar? É a circulação do seu corpo, que começou porque esquentou o seu corpo. Para termos uma boa saúde, o sangue precisa passar facilmente Facilmente através de cada vaso do corpo, assim como o sangue circula através das artérias, veias e pequenos capilares do nosso corpo, também a vida de Jesus deve circular através de nós. Os pensamentos de Jesus devem se tornar os nossos pensamentos, suas palavras, nossas palavras, e suas ações, as nossas ações. Então, da mesma maneira que o sangue, pequenos pesquisadores, circula para todos os órgãos do nosso corpo, de uma maneira muito rápida, assim deve ser o que Os nossos pensamentos, as nossas ações, né? Se nós estamos interligados com Jesus, o que, que acontece? Vai acontecer igual o sangue, tudo vai fluir bem, não vai ter nenhuma barragem que possa dificultar isso. Agora vamos passar para a parte da pesquisa. Coloque o nome das partes que compõem o sistema circulatório. Vamos lá. Eu escrevi aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só, então, a primeira parte, né? Uma das partes, vamos lá. É o coração. A outra é os vasos sanguíneos. A outra parte é as artérias. A outra parte são os vasos capilares. E a outra parte é o sangue. Então, todas essas partes compõem o que? O sistema circulatório. E vocês estão gostando da lição? Nós estamos na lição 3 e já aprendemos tanta coisa. Nós descobrimos o quão nosso Deus é maravilhoso por nos criar, não é mesmo, pequenos pesquisadores? Muito bem. Agora, essa parte aqui da lição de vocês eu achei muito interessante e nós precisamos conversar sobre ela que vai falar que para o nosso corpo estar bem, para o sangue fluir e não ficar parado, sabe? Às vezes você não gosta de fazer caminhada, você não gosta de, às vezes, de brincar, só quer ficar sentado no computador assistindo, né? Ou às vezes jogando, não gosta de educação física. Saiba que isso vai ser um problemão para você, viu? Vai fazer com que os seus órgãos tenham dificuldade na hora de funcionar olha só a influência do ar fresco puro leva o sangue a circular de forma saudável através do sistema o que seria isso uma casa bem limpa e arrumada o seu quarto precisa você precisa passar vassoura todos os dias no seu quarto passar pano tirar o pó dos móveis se essas partes que são os braços e as pernas não forem mantidas tão quentes quanto o resto do corpo, a circulação não estará equilibrada. Já aconteceu? Está aqui como do nada o tempo vira assim, fecha aquele tempo e começa aquele vento gelado e você não tem é, uma blusa de frio, não tem um agasalho mais quentinho. No outro dia o seu nariz começa a escorrer, você fica gripado e o que, que aconteceu? Você pegou um resfriado. Por quê? Né? Aquele, aquele vento gelado, aquela mudança de temperatura afetou o seu corpo, né, e a circulação. Que mais? Olha, beber água pura e respirar ar fresco revigora os órgãos vitais e purifica o sangue. Então, o ideal é você ter o que na sua casa: água pura, né? Água pode ser aquelas águas de galão comprada, um filtro, um filtro de barro é um dos melhores filtros que tem para purificar a água. E agora, essa parte aqui, né, Ocivaldo? Olha só, tem criança que não gosta de tomar banho, viu? E o que, que a lição vem falando aqui, Ocivaldo? Um banho tomado corretamente fortalece o corpo contra resfriados, porque a circulação é aumentada. Vocês não sabiam disso, né? Quando a mamãe briga com vocês, vai tomar banho, Joãozinho. E o que, que você diz? Não, eu não quero tomar banho. Não preciso tomar banho. E... A lição está dizendo que o sangue é trazido à superfície, o que facilita e regulariza a sua passagem através das artérias e das veias, né? E as veias. Então, não é só um banho para você tirar a sujeira os germes. É mais do que isso. O banho, ele vai aumentar a circulação do sangue no seu corpo e trazer o que? Vitalidade aos seus órgãos. Outra coisa muito legal que eu achei que deixa você feliz e faz o seu coração acelerar, faz você ficar vermelho, o seu sangue aquecer, sabe o que é? Fazer o bem aos outros, ativa a circulação do sangue. Não há exercício que substitua uma boa caminhada, olha só, por ela a circulação do sangue é grandemente aumentada. O exercício físico, quando se refere a um trabalho útil, aumenta a circulação. Então, vamos andar de bicicleta, vamos brincar de pega-pega, né? Vamos o quê? Passear no parque, brincar com seus amigos, para que o seu corpo fique saudável e o seu sangue possa passar ó, bem rápido em todos os órgãos do seu corpo. Segunda-feira, canais para o seu sangue. Olha só! Eu trouxe aqui... Um ramo de... Olha que bonito! Né? Um galho, um ramo de flores. Muito bonito. Aí você me diz assim, mas o que tem a ver flores com sangue, com vasos sanguíneos? O que tem a ver? Eu não estou entendendo. Vocês vão entender agora. Primeira parte. As veias são os caninhos que transportam o sangue venoso, que é o vermelho escuro, cheio de dióxido de carbono para o coração e os pulmões. Então, nós temos aqui um pulmão, aqui na minha mesa, né, e o coração. Ó, esse aqui, tá? As artérias, elas são os caninhos que transportam o sangue arterial vermelho brilhante, rico em nutrientes e oxigênio dos pulmões e do coração para as células do corpo. Então, nós vamos aprender a importância desses canais. Você já viu uma enorme árvore com um tronco bem grande? Aqui não dava para trazer uma árvore grande, né? Para mostrar para vocês. Bem alta, que se divide em muito ga... muitos galhos é, em muitos galhos e ramos até se tornarem umas varinhas bem fininhas. Ó, aqui vocês podem ver na pontinha que segura essa flor. Olha como é fininho. Não se dá para pegar bem pequenininho. Tem essa parte aqui marrom, né, que é o tronquinho mais grosso. E depois, para segurar as folhas, ó, tá isso mesmo, ó, essa parte aqui, ó, bem fininha. Ela está ligada ao tronco. Então, essa parte bem fininha aqui é considerada os vasos sanguíneos, né, as veias, as artérias que o sangue está passando por ali. Então, vamos continuar aqui, deixar o ramo aqui. Você já viu, então? Já parou para observar? Assim são as artérias e veias que se ramificam em tubulações cada vez mais finas, até formarem milhões de canais finíssimos, chamados capilares. Então, faço aí um risquinho na lição de vocês... Embaixo da palavra capilares, para vocês não esquecerem. São tão finos que 10 deles juntos ficam na espessura de um fio de cabelo. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó. Tem um cabelo mais claro e um cabelo mais escuro. Ó, esse cabelo claro. Então, é preciso... Quantos fios que nós lemos aqui? É preciso... Aqui, aqui ó. São tão finos que 10 É preciso de 10. Fios juntos para formar um fio de cabelo. Então, vocês imaginam como é fininho. Ver se os meninos vão conseguir pegar aqui para vocês verem. O sangue passa por esses tubinhos, levando o alimento e oxigênio às células de todo o corpo. Agora, nós precisamos parar aqui. Vamos pensar aqui. Como o nosso Deus é tão... Olha, o cabelo é tão fininho que a gente não consegue ver ele direito. Mas você pode pegar um pedacinho do seu cabelo aí em casa e olhar mais de perto. Agora vocês imaginem, o sangue passa por, por aqui. Olha só que coisa mais incrível. Os capilares ligam as menores artérias, as menores veias, as quais se unem gradualmente as veias maiores, até que todas se tornam parte de duas grandes veias que chegam ao coração. Então, agora, toda vez que vocês olharem uma árvore bem grande, vocês verem aquelas folhagens lá em cima, aquelas folhinhas bem pequenininhas, vocês irão se lembrar de quem? Dos capilares, né? Que as artérias e as veias. Muito bem, vamos continuar. A veia cava superior que transporta o sangue da cabeça e dos braços e a veia cava inferior que transporta o sangue do, do tronco e das pernas. As veias transportam o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico para o coração e os pulmões. As artérias transportam o sangue rico em nutrientes e oxigênio dos pulmões e do coração para todas as células do corpo. Então aqui nós aprendemos sobre o quê? Sobre duas grandes veias que chegam ao coração. É a veia cava inferior, né? E a superior. As duas têm trabalhos diferentes. Bom. Já pensou em como o sangue consegue subir todo o caminho dos dedos, dos pés para o coração? Né? Sem ir para um lado, sem para o outro, ou sem ficar só no meio é um equilíbrio perfeito. Deus colocou válvulas ao longo das grandes veias que impedem o sangue de retornar aos capilares. Olha só que coisa mais incrível! Então anotem aí, as duas veias importantes que chegam até o coração, né? Elas, o sangue passa por elas. A veia cava superior e a veia cava inferior. Transportam sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico para o coração e os pulmões. E assim nós ficamos fortes, nós conseguimos respirar. Agora nós vamos fazer uma comparação na parte espiritual. A Bíblia também ela fala sobre outros tubos maravilhosos. Lembra do profeta Zacarias, a visão que ele teve? Ele viu duas oliveiras diante do trono de Deus e um castiçal de ouro com sete lâmpadas, tendo em cima uma vasilha que continha azeite e das duas oliveiras dois tubos de ouro que conduziam o azeite para a vasilha. Da vasilha o azeite descia através de sete tubos que alimentavam sete lâmpadas no castiçal de ouro. Isso está escrito em Zacarias, capítulo 4, verso 1 a 6. E é muito importante, olha, atenção aqui, tá? É muito importante que todo cristão conheça a resposta que o anjo deu ao profeta. Então, nós vamos fazer uma, uma comparação com os tubos, né? com as veias, as duas veias importantes que chegam até o coração, com é, a visão aqui de Zacarias. Então, o que significa o óleo, aquele óleo que Zacarias viu? Significa o Espírito Santo. E os vasos, o que significa? O nosso coração. Agora nós vamos entender melhor. O óleo é recolhido dentro de vasilhas preparadas para contê-lo. É o Espírito Santo no coração que age através do amor e purifica a alma. Muito bem, olha que explicação maravilhosa, né? Então, vamos passar para a lição de terça-feira. Mantenha seus vasos sanguíneos saudáveis. Essa parte aqui, crianças, é um puxão de orelha para todos nós que estamos assistindo. Porque nós não temos cuidado da nossa alimentação, nós não cuidamos do nosso corpo da maneira correta. Olha só, os vasos sanguíneos saudáveis têm paredes limpas, macias e flexíveis. Nossas artérias e veias permanecerão limpas se fizermos trabalho útil, exercício e seguirmos o que? Uma dieta saudável. Mas qual dieta saudável? A que o nutricionista passou para a gente? A dieta que Deus nos deu no Éden. Então vamos lá. O pequeno pesquisador que não se exercita, que não come alimentos, corretos, alimentos saudáveis, o que será que vai acontecer com ele? Olha só o que a lição diz. As pessoas que não se exercitam e comem alimentos fritos e cheios de gordura têm artérias duras e rígidas. Suas artérias são grossas por dentro por causa de uma substância gordurosa chamada colesterol. Mais uma palavrinha para a gente marcar. Colesterol que gruda nas paredes. pessoas que comem muita gordura animal sofrem de uma doença, a aterosclerose que é o endurecimento das artérias. Então, essa gordura, quando a pessoa come muito alimentos gordurosos, é, a gordura vai diretamente nessas veias, né, na parede das artérias. Faz com que elas fiquem estreitas e dificulta a passagem do sangue. Se o sangue não pode passar livremente pela artéria, o que, que acontece? Os tecidos que ficam perto dela não recebem alimento e nem oxigênio e morrem. Então agora vocês imaginam, a pessoa come um monte de coisa gordurosa, né? Daí as artérias, elas vão ficando cada vez cada vez mais estreitas e o sangue não consegue passar, o coração vai ficando fraco, né? E a pessoa tem o que, uma parada cardíaca, a pessoa começa a ter outras doenças muito sérias, tudo porque crianças não cuidou da sua alimentação. Quando isso acontece com uma artéria do cérebro, a pessoa sofre um derrame cerebral. Olha que sério isso, pequenos pesquisadores. Também pode acontecer que uma artéria do coração fique entupida e aí acontece o ataque cardíaco. Nós devemos ter cuidado. Então, o nosso Criador, quando ele fez o Adão e Eva e colocou lá no jardim, ele disse assim para eles, olha, vocês vão comer isso e isso. E eram o que? Alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes, né? Por isso, ele nos deu um regime vegetariano, que não tem gorduras de carne de porco, vaca, frango e peixe. Alimentos de origem animal entopem as artérias, porque tem o colesterol. Você sabia que há pessoas vegetarianas que não comem alimentos de animais? essa parte aqui ficou mais interessante então nós temos a desculpa assim ah eu não como carne não como nenhum tipo de carne né então eu tô bem não preciso me preocupar com as veias com meu minha alimentação tá tudo certo mas é aí que você se engana porque porque você come muitos ovos muito queijo muita margarina nossa isso aqui não era nem para estar tá escrito aqui né crianças que a gente a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Manteiga em grande quantidade. Seria melhor se abandonássemos esses alimentos, porque também são ricos em gordura e colesterol. Então, muitos na nossa igreja estão com a saúde debilitada, fragilizada, porque consomem esses alimentos em grande quantidade, né? E se esquecem do que está escrito na palavra de Deus, achando que só, só não comer carne vai estar tá suficiente. Além de comer alimentos e vegetais, nós vamos limpar as nossas artérias. Olha só que bacana. Vai ficar, ela vai ficar macia, ela vai ficar brilhante e flexível. Então, agora que nós já descobrimos o que não devemos fazer, né? porque pode entupir as artérias, podemos o que? Ter um ataque cardíaco, um derrame cerebral, então o que nós devemos fazer para nos manter fortes, para que não aconteça isso? Que alimentos nosso Criador nos deu para manter limpos e sadios os nossos vasos? O que, que diz em Gênesis capítulo 1, verso 29? pega a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, e acompanhe comigo. O que, que Deus falou? Olha só. E disse Deus ainda, desde que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que dá semente, e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Olha, tá vendo? Já está escrito aqui na palavra de Deus. Então, o alimento que nós podemos comer, que vai manter o nosso coração e nosso sangue limpinho, é esse daqui. Escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 29. Todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra. Que alimentos entopem e, entope e quais não entope as artérias com colesterol? Então, aqui eu dividi né, em duas colunas. Então, o primeiro alimento que entope, vamos relembrar, manteiga e margarina. Os que não entopem, as frutas. Olha aqui a minha cesta de frutas. Quanta fruta que eu tenho aqui. Para que, que eu vou comer margarina, manteiga, queijo se eu tenho pêssego, que é docinho, abóbora, hum, laranja. Que delícia, hein, crianças? Maçã. Eu amo maçã. Banana que me deixa com os nervos fortes, que mais abacaxi. Olha só, quanta fruta gostosa! Limão que fortalece o nosso sistema imunológico. Olha que, que lindo! Carambola! Todas as frutas. Hum, eu gosto de todas essas frutas aqui. Então, o que faz mal? Manteiga, margarina, queijo, ovos e o açúcar. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o açúcar também. E o que não entope foi o que Deus deixou, né? As frutas, as verduras, as castanhas e os legumes. Agora, conselho sobre a saúde, um texto inspirado. Alimentos carnes, manteiga, queijo, rica, é, rica pastelaria, alimentos fritos com grande quantidade de açúcar, alimentos e condimentos picantes. São usados à vontade por velhos e jovens. Os órgãos produtores de sangue não podem transformar esses artigos em bom sangue. Aqui nós estamos é, lendo né, um texto inspirado, Conselhos sobre Saúde, Pequenos Pesquisadores. Então, vamos tomar muito cuidado né, em comer coisas muito doces, porque elas são prejudiciais. Nós podemos... Olha, tem tanta receita, tanta receita gostosa... Por exemplo, cajuzinho nos livros da nossa igreja sobre saúde, né? Nós podemos usar açúcar mascavo, açúcar mirara E assim, o que Ter uma alimentação mais saudável, tá bom? A corrente da vida. Vamos falar agora sobre o coração, o cérebro, que está aqui, ó, nosso amigo Ocivaldo. Nós vamos falar sobre o cérebro. Aguenta aí, Osivaldo, vou tirar um pouquinho. Nós vamos falar sobre o coração, o cérebro e o fígado. Deixa eu tirar esse papel aqui. Quero mostrar para vocês mais de perto. Coração, o cérebro. Ele vai parar assim. E o fígado. Bom, vamos falar sobre eles. O coração, o cérebro, o fígado e outros órgãos do corpo são feitos de milhões de pequeníssimas células. Quero que vocês prestem bastante atenção. Para viver, elas precisam de alimentos, oxigênio, vitaminas e minerais. Como elas não podem arranjar para si mesmas, Deus colocou um rio em seu corpo que leva alimento e oxigênio para cada célula e, ao mesmo tempo, retira o lixo que elas produzem. Você sabe o nome desse rio? Seu versículo para memorizar, porque a vida da carne está no sangue. Então, agora você descobriu que tem um rio dentro de você. O sangue leva vida às células e sem sangue não poderíamos viver. Agora, falando sobre o sangue, o sangue, já que é um rio, né, que nós aprendemos aqui, nós vamos aprender sobre as células sanguíneas. São pequenos barcos, cada um com uma tarefa a cumprir. Há barcos vermelhos, chamados de glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né, que são os, os navios de guerra e as plaquetas. E tem mais outros que a gente vai aprender. Então, olha só, para que servem os glóbulos brancos? Para combater os germes e as bactérias. E os glóbulos vermelhos? Eles levam o oxigênio para as nossas células. E as plaquetas? Elas consertam o vazamento. E os pulmões? Eliminam o gás carbônico. Sabe essas plaquetas aqui? Vamos voltar um pouquinho. Quando você faz um corte no seu braço e rapidinho ele, ele para de sangrar, Significa que as suas plaquetas estão, ó, em grande quantidade, né? Que você tem plaquetas e que tá tudo certo com você. Os seus pulmões é, eliminam o gás carbônico. Os seus rins filtram o veneno e é eliminado através da urina, né? E os poros eliminam os venenos através do suor. Nós aprendemos aqui alguns. É, Barcos, né, vermelhos, que levam oxigênio às células. Os brancos são como os navios de guerra que combatem os germes. Olha só que legal, temos vários soldados dentro de nós. E as plaquetas que são os barcos que ajudam a consertar o vazamento. Aqui também está falando sobre o plasma, que é uma parte amarelinha que fica no seu sangue. Então, crianças, olha só. Esse plasma, ele transporta os glóbulos vermelhos, os brancos, as plaquetas, alimento e hormônios para todas as células do corpo. Ele também recolhe o lixo e descarrega no lugar, no lugar adequado. Você sabe quais órgãos do seu corpo descarta os resíduos que estão no seu sangue? Eu acabei de ler aqui. Os pulmões, os rins, né? E também quem? Os milhões de buraquinhos que tem na sua pele, quando você fica com bastante calor, que a sua pele começa a sair uma água, isso significa o quê? Que você está suado, é o suor. E nosso Deus fez isso acontecer no nosso corpo para que saia os venenos, as toxinas, tá bom? Isso é uma das maneiras do nosso corpo se livrar das coisas ruins, às vezes daquilo que está nos fazendo mal. Agora, nós aprendemos na lição de terça-feira, alguns alimentos que podem entupir os vasos do nosso corpo e alguns alimentos que são que? Benéficos, que trazem benefícios, né? E os vasos do nosso corpo espiritual? Você sabia que eles também podem ser entupidos de modo que o Espírito Santo não possa fluir através dele? E sabe o que acontece, pequeno pesquisador? Uma palavrinha chamada pecado. E aqui nós temos diversos tipos, né? Por exemplo, a mentira, a cobiça, nós temos aqui o pecado da inveja, né? De ser guloso, que nós falamos nas outras lições. Mas a lição de vocês e é a Bíblia diz o seguinte, se conversarmos, teremos conexão com Deus novamente. Nós não podemos deixar que as veias, no sentido espiritual, sejam entupidas por causa do pecado. E nós não poderemos mais ver o nosso Deus. O que, que vai acontecer? Nós teremos o quê? Um ataque cardíaco. O que significa isso, isso na parte espiritual? Nós vamos morrer, né? morrer espiritualmente. Nosso coração vai ficar tão sujo que nós não vamos mais reconhecer a Deus, como Ele é maravilhoso que criou todas essas coisas. Olha só, em Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz assim, para escrever aqui abaixo alguns pecados que podem entupir os tubos fininhos. E lá diz o quê? Crianças ingratas, adultos ingratos, soberbos, avarentos, blasfemos, preguiçosos e desobedientes a pais e mães. Você quer entupir a sua veia espiritualmente? Não quer mais né, reconhecer a Jesus? Já pensou quando o seu sangue parar de fluir pelo, pelo seu corpo? E o que devemos fazer todas as noites? 1 João, capítulo 1, verso 9. Se permitirmos o único defeito, um pecado cometido às escondidas, isso destruirá o nosso caráter. E o resultado será o mesmo que acontece com o um barco que está com a madeira por cupim, comida de cupim. Um completo desastre. O que, que vai acontecer? Uma hora, aquela madeira esfarela. E assim vai acontecer conosco. né Ah, ninguém sabe, eu menti, mas ninguém viu. Mas e você... E, e espiritualmente, né? Como é que vai estar? Você vai estar em paz, querida criança? Você não vai estar em paz. Aquilo vai consumir você. Agora, barcos que fornecem oxigênio. Se você observar uma gota de sangue em um microscópio, verá discos vermelhos flutuando no líquido. Sabe o que significa isso? São as células vermelhas que formam a metade do nosso sangue, cuja tarefa é pegar o oxigênio dos pulmões elevá levá-los através dos capilares, que são os vasos sanguíneos finíssimos, que o distribuem a todas as células do corpo. Lembra desses vasos? Que era necessário 10 para poder fazer o quê? Igual um fio de cabelo, lembra que nós lemos aqui? Olha, são tão finos que 10 deles juntos ficam da, espess da espessura de um fio de cabelo. Então, quando as células vermelhas recolhem oxigênio, a sua cor muda para um bonito vermelho vivo. Esse vermelho é o quê? É aquele rio que nós vemos aqui, né? O nosso sangue. As células vermelhas não se reproduzem, então a medula dos ossos do seu corpo está constantemente fabricando novas células. Os adultos têm cerca de 3 trilhões de células vermelhas que vivem mais ou menos 4 meses. Se não tivermos a quantidade suficiente de glóbulos vermelhos, nosso corpo fica fraco e vagaroso. Para substituir as células mortas, precisamos de ferro e recebemos ferro de alimentos que comemos. E não do açúcar, e não da fritura, e não da margarina, que só fazem o que? Entupir as nossas veias. Então, o oxigênio que os glóbulos vermelhos carregam nos faz lembrar de quem? De Jesus. Do mesmo jeito que o oxigênio leva a vida a cada célula do corpo, assim Jesus dá vida a cada pessoa que Ele criou. E Ele derramou o seu sangue para lavar né, do pecado nosso coração, a fim de que podemos viver nele para sempre. E aonde é podemos encontrar o ferro que vai deixar o quê? O nosso sangue vermelhinho, a nossa mente bem rápida, né, a gente bem forte. Nós encontramos, já sei, naquela manteiga bem fresquinha. Será que é aí não? Nas verduras folhosas, espinafre, couve, brócolis. Nós encontramos na lentilha e na soja, no germe de trigo e no melado. E aqui na lição de você, de vocês está falando como que vocês devem consumir esses alimentos. Tá bom? A quantidade por semana e por dia. Agora, o que o sangue tem a ver com a nossa salvação? Em 1 João 1,7 diz o quê? Que ele purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus que aquele que derramou o seu sangue por nós vive para defender, vive para fazer o que? Intercessão em favor de cada pessoa que, recebe, que o recebe. Pelos méritos do sangue de Jesus, você pode vencer cada inimigo espiritual e solucionar cada defeito de caráter. Mas para isso, seu sangue precisa estar limpo. A nossa alimentação influencia muito na nossa mente, o que pensamos, o que fazemos, né? Nas nossas atitudes... Então, pequeno pesquisador, fique atento ao que você come. Agora, eu quero mostrar aqui uma coisa. Olha o que eu trouxe aqui. Isso aqui é um sabão feito em casa. É um sabão. Tá bem branco. E uma bucha de lavar louça. Vou colocar aqui em cima. E o que, que tem a ver sabão com sangue, com vasos sanguíneos? O que, que você quer dizer com isso? A lição diz o quê? Tempo de lavar e de passear. Aqui diz que os meninos e as meninas, quando entregam o seu coração a Jesus, os anjos escrevem o nome no livro da vida. Cada dia eles estão pesando nossos atos, verificando se o nosso nome pode continuar ali. E eles estão bem felizes quando escreve o seu nome lá no Livro da Vida. Se somos impacientes, corteses, desrespeitosos, amargurados, pecando contra Deus, o nosso anjo registra tudo isso no livro. E esse é o tempo que é De lavar. Lembra daquela música, o sabão, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão? Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Então, querida criança, para que você possa ter o seu nome escrito lá no livro dos anjos, né? com só coisas boas, você deve o quê? manter o seu sangue limpo. Este é o tempo de lavar e passar nossas roupas, o tempo em que devemos lavar nossas vestes de caráter no sangue do cordeiro. E não devemos deixar que Jesus retire os pecados de nós? Não devemos deixar nossos pecados partirem? Olha que pergunta. Você vai deixar, querida criança, Jesus tirar todos os pecados de você, purificar o seu coração? Você está lavando seus pecados no sangue de Jesus? Oramos para que os tubinhos de seu coração espiritual estejam limpos, para que o Espírito Santo possa fluir dentro de você. E para finalizar, qual é o segredo para você vencer o pecado? Todos os que quiserem podem ser vencedores. Cristo conhece nossa fraqueza e devemos ir a Ele imediatamente, diariamente em busca de ajuda. Não é necessário dizer assim, eu vou orar um mês para ficar forte, vou ficar fortão. Não, não é isso. Não é necessário acumularmos força com o um mês de antecedência, devemos vencer dia a dia. Nós nos tornamos vencedores, ajudando outros a vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Então, recapitulando, você é o seu compromisso, tá? Que eu vou assinar aqui também. Você vai manter o seu coração limpo, espiritualmente, né? E também comendo comidas saudáveis. Você vai compartilhar do amor de Deus, porque isso vai deixar você radiante, o seu sangue bem vermelhinho, bem vibrante e forte, né? E o que mais que você vai fazer? Exercícios. Para que os seus órgãos funcionem com muita saúde, muita vitalidade. Eu vou assinar aqui. E agora nós vamos fazer uma oração para concluir. Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por nos dar o privilégio de aprender sobre o nosso corpo, Senhor, o quão maravilhoso o Senhor nos criou. Nós estamos radiantes de felicidade e saber que, que a cada hormônio, cada célula, o Senhor mostra o seu carinho, o seu poder. Fique com cada criança, com a sua família, em nome de Jesus. Amém.